Eu só o que isso foi Gama, estamos aqui, gente, com mais um vídeo. E hoje, estamos aqui com um vídeo de Yandere Simulator. É, esse vídeo, como vocês sabem, é para mostrar as atualizações que teve no jogo. E que, que talvez possamos ter perdido. Ou, né, deu alguma coisinha ruim. Mas estamos aqui para mostrar para vocês algumas das novidades. Não todas, porque teve muitas pequenas novidades. Por exemplo, teve essa arma aqui. Né? O povo falou que tinha. Que ela simplesmente faz isso aqui. Toma um livro. Não, não, não, não, não. Não corre. Não! Eu só quero dar uma batida no coração em você. Ah! Toma! What are you doing? Put that down immediately! You'll be expelled from. Nem viu que eu matei as pessoas. Ok. Enfim. Eles adicionaram também um negócio. Foi poucas as atu atu atualizações. A maioria foi tipo sutileza. Tipo beleza de gráfico. Por exemplo. Isso aqui. Como vocês podem ver. Hum. Hum. O importante. Está aqui. Vocês lembram. Da animação. De. Quando você colocava lá. Uma pessoa na. Na. Quando você sequestrava alguém. Era meio... Eu vou, estou usando as palavras do criador, tá? Não, não são minhas. De acordo com ele, era meio tosco. Aquela animação. Não era tipo algo que ele queria. Ele não queria daquele jeito. Aí! Olha só. Olá! Ah, minhas tetas ainda maior que a sua. Aí, né? Não preciso nem falar. É, eles mudaram eles mudaram a animação do do que podemos dizer de vamos esperar a vinha cocona cocona eles mudaram a animação de sequestro gente eita acho que a não ficou presa gente pegamos aqui eu esqueci aqui né não pode ser a cocona ela será o nosso alvo de assassinato para ver a nova animação então, vamos apenas colocar aqui e terminar o dia. Ninguém tá vendo esses cabelos aí, fia. Ninguém. Pronto. Agora nós pulamos isso. Aham. Uhum. Pronto. Agora nós vamos ver a nossa querida amiguita. Lá na milícia, tem umas caixas aqui. Ah, colocaram umas pe pequenas coisinhas. Vamos passar a noite. Ah tá, aí gente, vocês olham, ela não está mais aqui, porque ela está aqui. Vamos entregar para ela a, a nossa faca. Então, nada importa. Vamos entregar, faça. Olha só gente como que ficou, eles melhoraram a animação dela. Olha lá, eita, cocona, cocona, vamos ir, co ir direto na cocona porque né, cocona é sempre o alvo. Gente, olha isso, Meu Deus do céu. Eita, eu acho que você já matou a Cocona. Agora. Ó, ficou bem bonito, hein, gente, a animação. Não que seja algo legal isso. Eita. Eita, gente. E foi isso. E assim, foi a nossa nova animação de seja. Enquanto isso, eu aqui. Ai meu Deus. O que aconteceu? Fique calmo. Dead. Você tem as minhas dedas aqui. Não, isso é uma tragédia. Por que ninguém vai isso? Eu vou chamar a polícia imediatamente. There's been a death at Academy High School. <risos> We need help right away. Ela não tá vendo. a professora. Tem um corpo. ai ninguém tá contando isso aqui como o corpo morto? Isso é... What's up with her? Ninguém tá. Tá bom. Mas bom, gente, só foi isso, foi essa atualização, não teve muita coisa grande. A próxima atualização, ele disse que vai ser 7 de agosto. É, espero que vocês tenham gostado, deem like, favorito, inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Esqueça de comentar, se é possível, dá aquela avaliada. É, caso você queira deixar o um mito, pode deixar na descrição, porque depois eu vou gravar o um mito do Yander. Mas, por enquanto, por hoje é só, gente. Então, até o próximo vídeo. Então, pessoal, falou